Se você aí quer aprender a arrumar o cabelo nesse estilo, então confere o vídeo. Eu tenho recebido de vocês tantos pedidos de como eu tenho, como eu faço, como eu arrumo o meu cabelo nessa vida. Vocês me pedem muito o segredo, meu Deus, como você arruma seu cabelo, como você ajeita. Então eu decidi trazer pra vocês agora o segredo. De como eu arrumo o meu cabelo, que na verdade não é monstro nenhum pra ninguém Então se você quer aprender a arrumar o seu cabelo, confere o vídeo Então, eu acabei de sair do banho, meu cabelo tá tipo super molhado E eu vou mostrar pra vocês como eu faço, aproveitando esse, essa deixa da minha vida Então, no momento vocês vão precisar de uma escova, porque eu dou uma escovadinha nele pra ele não ficar tão retão E um secador oh, yeah. I remember people as we stepped outside, they had only one goal. Give me off your mind, I was no good, they said. You could do much better, but you gave them one little finger and the door shine. Cause I, no we are real as can be. Although we stick to each other, we're free. Meu cabelo seco fica assim. Na verdade, a escova só deu uma, uma ajudadinha pra ele não ficar tão lisão, chapado. Eu uso esse spray de cabelo, ele é da Amandie, o nome dele é Valorize e é o preto. Pra mim, ele é o mais em conta e ao mesmo tempo é o mais forte. Eu não uso nenhum outro tipo de pomada nem nada pra fixar o meu cabelo, porque ele já é meio oleoso. Então, se eu passo alguma pomada de cabelo, tipo, não gruda, meu cabelo não para em pé e ele fica parecendo que eu não tomo banho há um mês inteiro. <risos> Esse, esse spray fixador, ele é bem forte. Então você já passa, ó, e ele já vai segurando no lugar o cabelo. Esse, é esse spray que é o segredo, assim, ó. Ele tem pacto, spray... E ele é firme, tipo, pra caralho, assim, ó Aí, se ficou muito espetadinho as laterais Eu não gosto muito, eu gosto fixo certinho Tipo, cabelo de Playmobil, assim, sabe? Com o secador ligado e o spray Você vai acertando as laterais Música Aí, se você for uma pessoa descontrolada, problemática, que nem eu sou, e, tipo, chega numa festa, o cabelo cai, você quer ir embora? Porque eu sou desses, meu cabelo caiu, eu quero ir embora. O segredo é você passar o laque nessa parte, ó, o spray fixador, nessa parte do cabelo. Na verdade, a raiz do seu cabelo, que estando dura, não vai desmontar o penteado. Então, passando ele nessa linha do cabelo, pronto, secou ele não vai cair mais, é esse o segredo maior pra quem chegou de tudo no navio quer saber qual é o meu corte, como eu faço o meu corte, eu vou deixar aqui em cima pra vocês na, na boxinha é, o link do vídeo que explica o corte de cabelo E eu também vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês É isso aí, eu realmente espero que você tenha gostado Vocês me pediram tanto esse vídeo que eu decidi fazer Já que eu vou sair, eu falei, ah, vou gravar rapidinho mesmo vou mostrar pro pessoal como que é Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o seu comentário aqui embaixo Porque eu gosto muito de saber o que vocês estão aprontando aí do outro lado Se vocês... Tenho meus penteados, se vocês querem ter penteado parecido Quais tipos de produtos de cabelo vocês usam pra fixar o cabelo de vocês Porque no meu, tipo, não para muitos tipos de produto Bom, é isso, até a próxima e falou!